Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital, se você que está aqui, que já me acompanha no meu canal, e que você também é novo, também, quer vai passar agora a me conhecer, cara, Miguel Alves aqui, sou gestor de tráfego, trabalho com nosso patrocinado no Facebook e Instagram, tudo que você vai aprender aqui nesse canal que eu trato muito que eu converso muito aqui que eu compartilho muito aqui sobre o marketing digital tráfico pago anúncios patrocinados no Facebook Instagram uma série de coisas sobre tudo tudo que engloba um empreendedorismo online na internet e nesse vídeo que venho abordar com vocês aqui sobre um tema que é muito importante se você que faz anúncio isso acontece com você se você também não faz cara isso não vai acontecer nunca e você também não vai aprender com o processo e dando continuidade ao assunto, se você, por algum motivo, levou um bloqueio no teu gerenciador de anúncio, tá? Na tua conta de anúncio, certo? E você não tá conseguindo ali remover o teu cartão de crédito, e nesse vídeo nós vamos resolver de vez por todas esse problema. Depois tenho de ter analisado, eu ter feito todos os processos também junto que eu passei, tá? Tudo que eu passo pra você aqui no meu canal, são coisas que acontecem comigo, tá bom? Não é coisa que eu li em revista, não é coisa que eu li um livro por aí, de internet, de guruzinho, papinho de troças de internet, tá? Que aqui é eu não ensino isso aqui, eu ensino coisas que de fato acontecem comigo, coisas que eu aplico em campo de batalha, tá? Para te passar a melhor segurança possível e você também sanar esses problemas específicos, tá bom? Que é a qual eu as hoje em campo de batalha. Acho muito legal que eu consegui, tá? tá resolvendo esse problema só passando para você tá essa situação que caso que aconteça com você porque eu sei que vai acontecer que acontece e por algum motivo você dá por esquecido e você deixa para lá ok então nesse vídeo eu quero sanar esse problema de uma vez por todas e você possa aplicar isso tá bom voltar aqui depois e poder comentar aqui nesse vídeo que vai ser muito importante e se você já gostou da ideia, dessa aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante, vai me ajudar demais. Galera, você que é inscrito, você não tá dando aqui seu like, você não tá deixando o seu comentário, comenta, poxa, vamos, isso que vai me ajudar demais, vai me ajudar bastante mesmo. Tá? E se você que está vendo aqui esse vídeo aqui, que é novo, que você chegou aqui agora, nesse vídeo, nesse exato momento, cara, se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Cara, eu trato muito aqui sobre empreendedorismo online, tudo que envolve marketing digital, vai ter muitas coisas aqui ao longo da minha jornada, eu tô em processo de evolução, cara, eu quero crescer junto com você, eu quero poder te ajudar de todas as formas formas que você imaginar esse é meu principal foco e objetivo aqui ok é um é uma força tá que quanto mais você me ajuda eu também te ajudo eu trago mais conteúdo para vocês aqui de forma aqui mais profissional mais bem alinhada verdadeira sem falsidade tudo na real íntegra de verdade beleza então sem muita relação eu quero poder te agregar bastante tá bom vamos para o nosso conteúdo aqui em prática que é a parte que eu gosto de poder agregar e entregar para você beleza vambora Como remover um cartão de crédito não conta de anúncios bloqueada? Tá, você já pode reparar aqui. Já tô com meu gerenciador aqui de anúncios totalmente, literalmente bloqueado. Possibilidade nenhuma para anunciar. Então, talvez você passe pelo por mesmo problema. Você também já teve já nessa situação. Tá, que já tentou remover o cartão de crédito do ali, mas o Facebook não deixa muito, muito complicado para você estar tá removendo. Você quer, você quer utilizar esse cartão de crédito? E pegando aqui o um gancho também com isso, tá? Lembrando que você só pode utilizar um cartão de crédito, 10 contas você consegue tá injetando o teu cartão, ok? Passou disso, o Facebook ele já não permite você utilizar mais esse mesmo cartão, você tem que utilizar um outro cartão para você estar tá anunciando novamente, beleza? Então eu quero passar para vocês aqui também, tá? Você já pode reparar aqui, ó, a minha conta aqui tá desabilitada, tem né? Outros meios aqui, certo? Que existe pessoal. É, alguns bloqueios tá, específicos, tá bom? Tem bloqueios que ao qual você toma na conta de anúncio, toma no BM, toma no perfil, então tem alguns fatores aqui no meio, tá? E outro ponto, tá? se você injeta o seu cartão de crédito no BM, tá? ele de fato ele vai ser o cartão que vai ser utilizado em todas as contas de anúncios. Como eu, como eu especifiquei aqui, eu quis que, eu é, eu quis, eu quis injetar o meu cartão de crédito tá? na minha conta de anúncio específica, tá bom? Somente uma conta de anúncio. Então, como a minha conta de anúncio aqui, ó, ela foi desabilitada, então o meu cartão de crédito ele ficou impedido tá? de poder remover, ok? Eu já tentei remover de várias formas o cartão e não consegui pode ver aqui uma forma que vai ser muito útil para você tá tá executando aqui como aqui no nosso gerenciador beleza que você tem aqui um, um meio aqui uma forma tá que você vai estar tá executando aqui ok caso que você tenha acesso aqui ao chat você vai ter é, um contato mais próximo com o suporte então vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como eu fiz para estar tá conseguindo remover o meu cartão tá bom inclusive eu tô até aguardando né, uma posição do suporte então é aqui ó tá você não tem o gerenciador bloqueado provavelmente você vai ter hein, é, algumas funções aqui dentro que você vai estar utilizando tá bom sem nenhum problema então temos aqui ó o um botãozinho aqui de interrogação aqui embaixo também tá aqui ó interrogação tem um botão aqui ajuda certo você vai clicar sobre ele aqui no lado direito tá vai abrir para você aqui essa janelinha ok e aqui você vai estar preenchendo aqui você vai colocar aqui criar um novo chamado vem aqui ó criar um novo caso tá bom então você vai clicar aqui, beleza? Logo mais você vai rolar aqui embaixo. Ok, você vai pre preencher aqui com algumas info algumas informações, tá? Como e-mail, se você não tiver, tá? O, o número de telefone e mais a mensagem, certo? Você vai clicar e vai aparecer para você o botãozinho do chat, certo? Do chat aqui. Então, é, se você tem algum caso específico também, você coloca aqui, ó. Tem aqui, ó. Só você marcar. É pixel. Ah, é. É, é, é na, na conta, é cobrança, pagamento, tá? Você vai poder definir uma aqui, mas caso que você não queira, você pode estar tá injetando aqui, tá? Eu vou fazer aqui junto com você para vocês entenderem como é que eu vou estar tá executando aqui essa ação aqui, ó. Beleza? Vou clicar aqui no botão que ajuda, certo? E aqui, ó, você já pode ver que a, a minha conta aqui, ó, ela está é, desativada, certo? Beleza, então aqui, ó, eu vim aqui, abri aqui o um novo caso, ó, tá? Eu vou clicar aqui, beleza? Vai carregar. Mais aqui eu vou selecionar o problema, que aqui tem vários problemas aqui, ó. Que eu posso estar definindo aqui, tá? Ó. Então aqui, minha conta de anúncio, né? Está desativada. vou clicar aqui, ó. Certo? Então você pode aqui, ó. Definir aqui, pode abrir aqui um novo caso, certo? E aqui embaixo aqui, tem que o botão aqui embaixo aqui, ó. Falo conosco, tá? Tudo, tudo, tudo aqui no lado direito, tá bom? Então você vai clicar aqui, ó, e fale conosco. Tá? Do chat você vai se direcionar para é, já o, o chat aqui do Facebook, tá? E aqui logo mais em seguida. É, temos aqui ó. Eu já conversei com o com, com atendente agora, nesse exato momento, agora há pouco, faz uns 10 minutos que eu gravei esse vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui para você, aqui foi nossa conversa. Aqui tá ó. Você pode ver, aqui ó. Já marquei a opção aqui ó. Aqui em seguida, aqui ó. Tá, ele já me dá um bom dia. Aqui tá. Foi um atendente, algumas mensagens automática né? Do próprio Facebook, mas em seguida, aqui né? Já foi uma pessoa que já falou comigo, tá? Já mandou para mim aqui uma, uma mensagem tá eu marquei que também já conversar com, com a gente com o atendente no caso certo então aqui e fala aqui ó aqui ó, mais em seguida que já colocou para mim aqui ó vamos transferir você para um agente que pode ajudar então e já que eu dei um bom dia tá e já me falou aqui também o sobre já que já estava ciente do problema certo então, ele tá falando aqui também ó, eu já mandei para eles aqui alguma mandei para ela aqui algumas informações com uma, uma atendente chamada Giovana você pode reparar aqui embaixo aqui ó a tá? giovanna né entrou na conversa beleza e aqui embaixo aqui ó já mandou para mim aqui olá amiga, tudo bem obrigado por contactar né a meta Ele já me falou que o número do chamado tudo mais tá e ele falou que viu que eu preciso de uma de uma ajuda né para remover o cartão de crédito tá tá aqui ó você pode reparar aqui ó vi aqui aqui ó vi ó aqui embaixo ó vi aqui que você precisa de ajuda para remover o cartão de crédito da sua conta correto então beleza show de bola então confirmei aqui, exato né confirmei tudo mais entendi tranquilo né ele falou que que vai fazer de tudo né para é, poder me auxiliar, certo? E me pediu aqui um print. Eu mandei para ela aqui um print aqui também, específico, né? Da tela, realmente, tá onde está a situação do problema, tá? Então, eu contactei certinho aqui, mandei tudo certinho aqui, tudo mais. E ela me deu aqui, obrigado aqui. Eu, ela perguntou se eu poderia me ligar, tá? Eu passei para ela o meu contato, certo? E o Facebook me ligou, tá? Aquele me ligou aqui e eu conversei, passei uma faixa de uns 10 a 15 minutos conversando, passando para ela explicando. Toda a situação, que se ela conseguisse, né, me ajudar a remover o meu cartão de crédito, eu ficaria muito grato, né? Então, é, ela iria passar para o time interno, <risos> então, ela ia passar tudo, né, para o time interno, toda a situação minha, e me falou que possivelmente é, iria tentar, né, retornar com a minha conta de anúncio, né? E também, se eu não conseguisse é, retornar com a conta de anúncio, iria, né, abrir a opção para me liberar para remover o meu cartão, tá? mas além de insistir que eu poderia utilizar o mesmo cartão né em outras contas de anúncios mas eu falei para ela que eu exijo né que eu quero que remova Porque, quê, galera porque porque vai chegar um momento se você ficar tomando um bloco aqui no mesmo cartão né até 10 vezes 10 vezes ali tá o, o seu cartão vai ficar preso ok ficando preso então isso acumula aqui dentro do facebook tá? em todos os perfis que você criar ok então vai chegar uma hora que ele vai bater 10 né bloqueios e você não tem como mais utilizar o mesmo cartão. Você vai ter que utilizar um outro cartão. Certo? Como já mencionei aqui. Então, eu não quero que isso ac aconteça. Porque eu tenho um cartão de crédito. Eu tenho um cartão que eu já não consigo mais. Certo? Adoiciar com ele. porque Porque já se saturou. Tá? Em perfis bloqueado. Quando eu comecei lá atrás em 2020. Certo? Então, para te dar te aqui. Dar já, já, já esse spoiler para você. Que você corra atrás. Não deixe ficar acumulando. Tá? Inúmeras contas de anúncios bloqueadas no teu cartão. Se você tiver acesso ao chat, tá? Remove isso aqui, corre atrás disso aqui para você tentar remover, tá bom? O seu cartão de crédito tá preso na tua conta de anúncio, tá bom? Não deixa, porque isso aqui acumula, certo? Então, é, você já pode ver aqui que já tem alguns, alguns pontos aqui, ó. Que deixei aqui também, ó. Ela já me, é, me, faz, me, me faz essa ligação, nós conversa tá? E após essa ligação que a gente conversou, mas já alinhamos, tá bom? Deixamos tudo certinho. Ela me pediu que em seguida que o meu e-mail tá ó para contato tá aqui embaixo o meu e-mail né e confirmei para ela com mais um outro número de telefone certo então agora ela pediu para que é, eu aguardasse que ela vai passar tudo passou tudo né fez lá um chamado né para para equipe interna e vamos ver se a gente vai conseguir retornar a conta mas o caminho que eu quero falar para você para você remover o seu cartão de crédito que está preso, tá? Você chega... Cara, você não consegue remover de forma nenhuma. Você pode tentar de várias formas. Você não consegue remover, certo? Então, esse aí é o caminho que eu passei para vocês o passo a passo, tá? Logo do lá do gerenciador, lá, ok? Até cá, para você estar tá removendo o teu cartão de crédito. Tá bom, gente? Mas é o seguinte, se você ainda está penando, está tentando fazer a tua primeira venda, a tua segunda, a terceira, a quinta e aí por diante, todas as vendas, cara, tem um meu treinamento de tráfego para afiliados. Para você que, que quer começar um treinamento, cara, sem enrolação, passo a passo, estratégias validadas, ok? Eu acredito muito no que eu executo hoje e meus projetos, então sem muita enrolação, são 10 aulas que eu entrego para vocês no meu treinamento, tá? E mais três bons, então é só você clicar aqui embaixo, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo da descrição do vídeo para você estar tá conferindo aqui o meu treinamento. Ok? E poder adquirir por apenas R$ reais, cara, um valor irrisório muito baixo para você estar tá aqui inscrito no meu canal, tá bom? Então aproveita essa oportunidade que vai ser por pouco tempo, vou deixar aí, tá? É disponível com esse valor, certo? Então clica aqui embaixo que confere e veja, tá? Tem um grupo também, exclusivo também do Telegram, que é o qual do suporte, ok? Não perder nada que eu vou estar tá passando para você, te orientando em prática ali, tá bom? Contato tá mais próximo, né? Para te orientar melhor, tá bom? Não ter os projetos que você que você vai estar executando, tá, nas suas campanhas de anúncios, beleza? Galera, isso aqui foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido demais, compartilha, e deixa aqui seu like aqui se você é inscrito, se você pulou aqui de aqui agora, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante, beleza? Então, galera, um forte abraço, fica com Deus até o próximo conteúdo!